Apesar do feriado de ação de graças nos Estados Unidos e do banho de água fria que Donald Trump deu ontem à noite na disputa comercial entre China e Estados Unidos, assinando uma lei de apoio às manifestações em Hong Kong, a bolsa brasileira conseguiu fechar o dia no positivo, voltando ao patamar dos 108 mil pontos, graças a um erro amador do governo brasileiro na divulgação dos dados da balança comercial de novembro, que ao invés de apresentar um déficit, na verdade apresentou um grande sucesso superávit, o que além de melhorar bastante o cenário das exportações brasileiras ajudou a reduzir um pouco a pressão sobre o dólar, que terminou o dia em queda de 1,75% e voltou a ser negociado abaixo dos R$4,20 Mas é bom não se animar muito com essa queda do dólar não, pois além da forte atuação do Banco Central para tentar segurar a alta da moeda norte-americana, amanhã, último dia do mês, teremos a definição da taxa de câmbio de novembro, a famosa taxa PTAX, então podem esperar por bastante volatilidade no câmbio, pelo menos até a uma da tarde. Além disso, para esta sexta-feira teremos a divulgação da PNAD contínua pelo IBGE, Contendo informações sobre o mercado de trabalho de outubro no Brasil Lá fora teremos a inflação de novembro na zona do euro e dados da indústria na China Então, fiquem ligados E esse foi o Otário Invest de hoje Com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia De forma rápida e sem frescura Fui